Eu recebo aqui o Michel, que é Supervisor de Crédito Rural do Cicobi, e ele vai nos falar a respeito de uma novidade que o banco está trazendo aqui para o Show Rural. Esse ano safra é o sexto ano consecutivo que o Cicobi está participando da feira, aqui na Copavel, Show Rural Copavel. É, estamos disponibilizando 700 milhões em recursos durante a feira. Ano passado já foi um sucesso, a gente disponibilizou 200 milhões e a gente protocolou 120 milhões certo? em recursos de BNDES, recursos obrigatórios, que são os recursos controlados, principalmente vindos de depósitos à vista, e recursos próprios do Sicob. Quem nós estamos atendendo como beneficiário? É, estamos atendendo a agricultura familiar, os médios e grandes produtores, cerealistas, é, cooperativas de produção, integradoras, enfim, todos os tipos de produtores. Para as linhas de financiamento que o Cicobre está trazendo, nós estamos trazendo investimentos de máquinas, de veículos, é, de silos, de, é, construções, barracões. E custeio, custeio agrícola, custeio pecuário, pré-custeio. A gente está fazendo pré-custeio já de soja, de milho verão, de feijão primeira safra comercialização agrícola, atendimento a cooperativas de produção e uma novidade que a gente está trazendo para esse show rural é a CPR financeira, que é a célula de produto, é, célula de produto rural financeira. É certo. Explica como funciona esse produto que tu mencionou agora. A cédula de a CPR financeira ela é para desburocratizar o produtor, ele consegue pegar esse crédito sem projeto, apenas com uma proposta de solicitação, certo? E ele vai pagar em produto. A forma de liquidação vai ser em forma de preço já combinado com o Cicob. Excelente, é uma alternativa de financiamento nesse momento que às vezes não, não, nem é todo o produtor que tem acesso né, ao crédito. Exatamente. E para esta feira também, o que, que a gente está trazendo de novidade também é o Investe Feira. O Investe Feira é uma linha de recurso próprio da cooperativa do Cicobi, que com taxas próximas aos dos recursos obrigatórios, as taxas de BNDS, específico para a feira, com prazo de pagamento até seis anos, certo? E é aqueles, é, é, um, é um crédito que a gente a gente vai é uma linha que a gente vai solicitar para o produtor. Rural, aquele que não consegue financiar nas outras linhas, nos outros tipos de recursos, nos recursos obrigatórios ou nos recursos de BNDES. Uma novidade que o CECOB está trazendo para o show rural é a LCA. Explica para nós como é que funciona. A LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, é uma linha de investimento que a gente está disponibilizando para os nossos cooperados. É uma linha que o produtor o cooperado tem isenção do imposto de renda, que traz mais rentabilidade para o cooperado e ao mesmo tempo é uma forma do Sicob captar recursos para devolver para o agronegócio, para a gente emprestar para os produtores rurais, nossos associados. Perfeito. Excelente. Muito obrigado, Michel, por essas informações. Com certeza vai ser de bastante interesse do produtor. Certo. Obrigado, Leonardo. É, espero é que todos os produtores venham visitar o nosso stand ali no Ciclovis. Tá bom? Obrigado.